E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você e hoje nós vamos começar os nossos conteúdos sobre Marketplace. Então, em cada dia que os nossos vídeos saem, eu vou trazer um Marketplace para você, um Marketplace diferente, explicando as regras básicas para você que não conhece ou não vende dentro desses canais. Recomendo que se você gostar, já dê o seu like, se inscreva no canal aqui porque isso ajuda o YouTube a saber quem que ele tem que notificar. Se você entrar no meu canal, vai ter um sininho ou não. Ativa esse sininho de notificação para que você receba o e-mail assim que esse conteúdo sair, porque tem muita coisa, a gente vai passar por praticamente todos os marketplaces aí, bem legal, tá? O marketplace número um que eu escolhi para a gente começar essa série de vídeos e para que a gente possa falar é o Sissa Magazine, tá? O Sissa Magazine chegou bem no ano passado. Veio crescendo, abriu a sua cara para ser marketplace e ele cometeu um, um grande acerto, tá? Não foi um erro, foi um acerto. Continuar atuando como marketplace no nicho que eles já tinham público e expertise para trabalhar, que era o que eles já trabalhavam quando eles eram apenas um e-commerce próprio, tá? Então eles têm um, um, um nicho de produtos que você tem que vender algo que tenha algo eletrônico dentro. Algo que tem algo é foda, né? Mas algum produto que tem algo eletrônico dentro. Então, a lei entra microondas, entra, ele tem um componente eletrônico, tá? Então eles colocam lá que tem que ser eletrônico é celular, som, geladeira, microondas, brinquedos que tenham componentes eletrônicos, qualquer coisa que tenha um componente eletrônico, você pode vender. A Lê, será que esse item que eu não sei caracterizar se ele é eletrônico ou não pode ser vendido? Vai lá, Sista Magazine, o link vai estar aqui embaixo. E você faz uma busca, vê se tem alguém vendendo, se tiver alguém vendendo é porque é aceito lá dentro, tá? Como que funciona hoje a comissão dentro do Sista Magazine? Se a venda é feita via boleto bancário, você paga 8% de comissão. Se a venda é feita em uma vez no cartão, você paga 10% de comissão. E se a venda é feita parcelada para o seu comprador, você paga 12% de comissão. Falando em percentual de comissão, eu acredito que é um percentual muito bom, tá? Uma das maiores vantagens do Issa Magazine é que ele é o meio, é, o marketplace que mais se aproxima da forma de recebimento que nós temos em outro marketplace que é muito acelerado, tá? Que é uma grande dificuldade quando você vai migrar para outros marketplaces é quando você vai receber. E no Sistema Magazine você recebe em quatro pagamentos, são quatro ciclos dentro do mês. Então depois que você girou a primeira roda, a cada 10 dias mais ou menos, menos de 10 dias, dá 7 dias, 8 dias, você tem dinheiro caindo na conta. Isso ajuda o seu fluxo de caixa, tá? Então isso é muito bom, tá? Forma de envio. Hoje você pode informar para ele se você tem contrato no correio. É, e ele coloca lá e ele habilita as formas de envio para vocês. São calculadas, mas a etiqueta ela é sua, tá? Da mesma forma, se você necessita via transportadora, você vai informar via tabela para que ele possa fazer os cálculos das transportadoras e assim oferecer essa forma de envio dentro do Sissa Magazine. Se você tem uma necessidade de trabalhar com transportadora, tá certo? Agora, Ale, eu já estou numa porrada de marketplace, ou ainda não estou em nenhum, o que, que eu devo fazer, tá? No meu ver, contratar o Bling, porque o Bling integra a System Magazine E o Bling integra com a porrada de todos os outros marketplaces, hubs, lojas virtuais e etc. Então, se você tem uma loja virtual que integra com o Bling, você consegue puxar os seus produtos da loja virtual, jogar para dentro do Bling, e no Bling você fazer a integração com o System Magazine, tá? Ele tem outras integrações, até um sistema próprio deles, tem diversas integrações que podem ser buscadas. Eu recomendo sempre ir pela mais barata, pela mais em conta, inclusive porque aqui embaixo tem três meses graças para você utilizar o Bling e poder testar o Sissa Magazine. tá? A única coisa, os cadastros, tá? Eles são exigentes, eles vão te pedir uma sequência de documentos e você vai ter que fornecer todos, senão o seu cadastro não anda lá dentro do Sissa Magazine. Tá? Então, acessa aqui embaixo, aqui tem o link para você conhecer o Marketplace do Sissa, tem o link para você se inscrever no Marketplace do Sissa e aproveitar para surfar essa onda enquanto o Marketplace ainda está em expansão. E isso é muito bom, é pegar o um momento que você não tem milhares de concorrentes já dentro e você consegue ganhar dinheiro e trabalhar, tá certo? Conheço gente que está vendendo muito, muito, muito, muito, muito dentro do Sista Magazine. Inclusive, teve uma pessoa que me procurou no Instagram e me mandou foto de 2 milhões de venda na Black Friday dentro do Sista Magazine, tá certo? Um único seller. Então aproveita, aproveita, surfa essa onda, chama o Alê Celários, que tá lá, Alexandre Celários também, tá? Chama ele, vai para cima, eles têm esse suporte humanizado, ele chama para ações, ele conversa, você tem acesso ao WhatsApp dele direto, ele gerenciou a operação, então ele entende muito o lado do vendedor. Aproveita, assista a Magazine, nosso primeiro marketplace dessa série de marketplace. Valeu!